Opa, e aí? Eu sou o Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e hoje eu para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft A Fazendinha, mano. E hoje, velho, a gente vai estar tá fazendo um bagulho que era pra ter feito no último episódio, só que eu fiquei de preguiça, que vai demorar muito, então provavelmente esse episódio vai ser muito longo. Mas é um negócio que eu tava querendo fazer há muito tempo, que é o quê, mano? Ir pro Nether, sim. Hoje a gente vai estar tá indo pro Nether, mano. Na verdade, eu já gravei isso, porém... No último episódio, o vídeo só corrompido aí eu tive que... Digamos, eu tô repostando, regravando, tá ligado? Enfim, bom, com, deixa o like embaixo pra estar ajudando a gente aí, mano. E provavelmente, acho que vai estar conseguindo bastante carne, porque eu nasci num bioma de aquele vermelho. Só aqui que tentando eu que colocar aqui. Eu nasci naquele bioma vermelho que é cheio de porco, mano. E sério, eu tô muito feliz, sério, muito mais, muito, muito feliz que tipo você não tô noção do eu tô feliz Mas bom né, rapaziada, como vocês devem saber, a gente precisa de ouro pra ir Porque senão os piglins vão lá e tentam matar a gente Então, eu preciso de ouro E como eu minerei aqui no último episódio, quando foi corrompido Eu preciso derreter ele. Só que eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz Que é... Cadê aqui, eu... show... Ué, como é que faz? Deixa eu clicar aqui em não para craftar Aqui, tá aqui, galera é a fornalha é potente, mano. Isso é uma coisa que já lançou desde de 1.14. E mano, isso aqui derrete ferro muito rápido, tipo duas vezes mais rápido que a normal. A fornalha é normal, então é muito bom, velho. E velho, para a gente fazer ela, a gente precisa de ferro, que eu acho que eu tenho aqui. Ah, não tem nome. A gente, acho que tá aqui, velho. Eu preciso de ferro aqui. Eu vou colocar para derreter aqui, velho. E após isso, a gente só vai precisar de pedra lisa. Pedra lisa é fácil de fazer. Aliás, isso aqui serve até como tutorial para vocês que não sabem fazer pedra lisa seja lá por quê, mas aqui eu vou pegar aqui essas fornalhas aqui, né? E vou colocar aqui já para ir fazendo a pedra lisa, beleza? A gente pega o pedregulho galera, e joga aqui. Aí agora peraí, cada carvão aqui tem aqui tem, beleza? Pega aqui um pouco e passa para aqui. Mano, após isso a gente coloca aqui, mano, e automaticamente vai aparecer que tá fazendo pedra, tá ligado? Isso é aí depois disso, é só você esperar aqui algum tempinho, um bom tempo. Beleza, bora colocar aqui, mano E após isso, velho, A gente pega aqui E tira aqui o pedregulho E coloca a pedra É automaticamente ele vai aparecer Que tá fazendo pedra ali assim. Enquanto isso aqui nesse outro baú Nesse outro forneio, eu Vou pegar aqui o ferro cadê o que aparece? Mas enfim Aqui, vamos pegar aqui a... lâmpadas, Me fazer uma cama Porque a minha tá lá do lado de fora eu tô precisando sinceramente, de ir lá buscar Então bora fazer aqui uma aqui Rapidão Vamos colocar aqui Léo e pronto. Aí agora a gente coloca aqui no mesmo lugar que o outro, beleza? Aqui já fez os pedraliz e agora é só juntar tudo e fazer aqui nossa fornalha aqui de <coughs> nossa fornalha potente. Ah, para a gente fazer ela precisa de outra fornalha, então vamos fazer aqui. Aproveitar que nós tem aqui, mano, vou fazer até a fornalha aqui, a fornaia normal de defumador. E aqui a gente já fica com as gente, vamos colocar aqui agora é só nós coloquei algum lugar eu acho que eu vou colocar aqui mesmo aqui vamos colocar aqui e pronto e agora mano qualquer aqui eu vou eu vou pegar aqui esses ferro mano eu vou colocar lá na fornalha para você ver a velocidade dessa desgraça é na de ba... é na de baixo Aí a gente coloca aqui ó coloca aqui pronto mano Olha isso, e não, o vídeo não tá acelerado nem nada. Não, eu não tô acelerando o vídeo. É literalmente isso, velho. A fornalha deixa. Essa fornalha deixa o bicho muito bom, bom. Só que eu vou colocar aqui no caso o ouro, porque eu preciso de ouro, né? Enfim. Enquanto isso aqui, mano, bora aqui do lado de fora e bora catar aqui nossos. Alimentos aqui, né, que isso por enquanto é cenoura Porém, depois se nós se punendo, provavelmente vai ser carne de porco Porque ela tem os porcão, mano E lá eles dropa tipo, umas três carnes a cada kill que a gente faz nele É tipo jogador de free fire Tô brincando Não, não eu não tô zoando não tô jogador de free fire, hein Eu até falando assim, que tipo, quando você joga free fire Você mata lá e consegue um negócio lá É só pra deixar claro mesmo E eu vou colocar aqui no pacífico, rapidão, mano Porque, no pacífico não, no normal Porque senão... Eu não consigo catar cenoura porque senão fica toda hora aqui, ó. Eu pegando e dizendo que tem que comer. Esse assim, tá ligado? Eu vou, colocar aqui, vou colocar aqui, beleza. Eu terminei aqui de catar, mano. E agora é só que eu tá saindo aqui, mano. E agora bora ver lá quanto de ouro já tava catado. Mas antes, mano, eu tenho que perceber aqui um negócio, véio, que é meio estranho de dizer Só que você já percebeu que esse bioma é muito feio, véio? Tipo assim, aqui eu fiz essa casa aqui, num bioma feio Isso é sério, até porque eu já nasci aqui Só que, velho, é feio, agora que eu percebi que ela é feia mesmo, véio. aqui, ó Nesse lugar aqui foi onde eu comecei, mais ou menos, quebrando pedra Aí eu fiz no lugar certinho, justamente porque eu queria nascer no mesmo lugar No mesmo lugar que eu nasci e criar minha casa tipo eu não sei eu acho que feio isso aqui eu vou eu não eu sei que eu nunca eu não vou morar aqui para sempre tá ligado porém mano eu tive azar aqui tá ligado ah, é tipo o, o foco da do, do mapa era fazer uma fazenda só que eu acho que eu não vou, vou acabar com esse princípio vai ser tipo a casa automática a casa automática para fazer só uma casa e o Vinícius tá fazendo aí um mundo todo automático tá ligado eu fico mais não como é que o PC dele não trava Umas 500 milhões de giga RAM, porque isso é louco, o bicho ainda dele, dele edita, grava tudo lá em Full HD, tá ligado? Então bora fazer logo aqui minha bota e parar a enrolação aqui, véio. Minha bota vai ser um negócio simples, ué. Mano, esse jogo tá muito bugado que não quer ir aqui, aí eu tenho que colocar aqui ó, nasci, aqui na, na barra de inventário e segurar aqui que ele vai ó. Aí foi, mas ali quando eu tento tirar não vai. Isso é um bug aí que a Mojang tem eu, tem, eu sempre ando reclamando, só que a Mojang parece que não liga, tá ligado? Eu vou lá e relato o bug ele não responde. E bom, mas... aí caraca. Mas bom, agora, mano, bora lá pro Nether, véio, tá ligado? Porque eu não sei o que eu posso fazer aqui. Mano, eu tô com cenoura aqui, eu... Agora eu tô morrendo de fome agora, velho. Eu coloquei no normal, eu me lasquei. Mas, depois que nós ir pro Nether, essa história vai ser diferente. Antes da gente ir, mano, na verdade... Deixa eu procurar aqui um negócio Aqui, eu vou colocar minha picareta aqui Algumas coisas, só por preocupação de eu morrer, né? Porque nunca se pode Confiar no do, do craft BR Ainda mais quando ele está é, Loucão no Nether É Não se pode confiar nele Mas bom, bora continuar aqui ó. Agora, véio, bora lá pro Nether E agora é de vez, lá é de enrolação, tá ligado? Eu já tô puto, porque provavelmente esse vídeo vai ter mais de 20 minutos, pelo menos na edição aqui no arquivo bruto. Eu gostei que aqui agora ficou uma entrada de uma caverna e aqui do outro lado do portal. Eu sei, eu ainda vou decorar isso aqui, tá bom? Queria ter pegado uma vinha aqui, só que eu não achei. Então, ficou fiquei, ficou feio ainda. Mas eu vou achar uma vinha aqui, porra aqui, tá ligado? Oxe, eu tô preso. Ah não, é as Bom, agora eu vou entrar no Nether aqui, mano, e bora largar de coração assim. Na verdade, antes de eu preciso fazer um escudo, porque senão, velho, eu vou morrer lá, com certeza. Só de bicho, daqueles porcão lá, doido. E não faz muito sentido, porque no Nether só tem porco, vocês percebem. Mano, deixa eu ver, Minecraft foi criado na Suécia, então na Suécia tem muito porco. É, deve ser, né? Mas bom, bora fazer aqui o nosso escudo aqui logo, beleza. E pronto, agora eu tenho um escudo, velho. Rá, tá, tá, tá, mas bora pro Nerd Relógio, bora parar de enrolação. Beleza, rapaziada, cheguei aqui no Nether, mano. E véi, o que é pouco aqui, eu já... Ah, meu almoço, meu almoço chegou. Ah, ah, ah. E, cara, agora corre. Vem, Vé, vem, quatro de vez, velho. É, pararam ali, oxi. Vem, rapaz, eu tô aqui pertinho de vocês porque vocês não estão vindo. Vé. Vé. beleza, vem, volta, tá com medo do meu escudo. O escudo do capitão do... Do, do... Oxi, mas não tem nenhum cogumelo aqui que eles não gostam, velho. Oxi. Pô, meio bate aí, pô. Oxi. Agora ele veio e foi lá da. Velho que ódio, velho. o que eu fui falar, vem cá. Oxi, oxi, oxi, oxi, É frouxo, cara. Mano, os caras tá com... Aí, tá vendo? Ele já dropou carne, velho. É muita carne. Bora ver, só matando esses três aqui... Matei aqui, velho, e agora bora ver. Eu já tem um 8, 12, velho. Velho, só pra matar, conseguisse tudo aí, cara. Mais... Pra Para conseguir tudo só de porco na vida. No vida real no caso do Minecraft. É só matar nos 5 porcos E aí, cara, agora eu é o pequeno. Pequeno é o outro porque ele é baixo. Matei aqui já um, bora ver. Aqui ah, esse, esse pequeno não dropa carne, porque não faz muito sentido. Porque o bicho pequenininho já é seria do meu tamanho na vida real. Não que eu seja pequeno na vida real hein? Mas mesmo assim, bora matar Essa aqui ó oh, 14 carne é, Essa aqui veio pouco porque Eu acho que eu não matei tipo Veio só os dois ali, mas se fosse O pequeno grandão assim Ia ser bom Aqui tem mais três, ó o oh, jacal na lava, boa Agora eu vou correr aqui Ó oh, um, ah, um cogumelo Vou pegar pra mim pra me enganar eles ah, Interessante Pega aqui ó mano, e agora quando eles vêm se liga Ó, a gente vem aqui Aí ó, vem atrás dele ou é tá com medo? é Aí ó, coloca ele sai correndo <risos> Vem, você que deve fazer várias farms no Java vem aqui no MCP, não tem muitas farms aqui pra fazer Porém, se eu quiser aqui ó, eu mato Mas eu vou deixar aqui Beleza, terminei aqui, mano. E ali tem uns piglin. Eu acho que eu tenho um ouro aqui, velho. Deixa eu ver. É, eu tenho. Então eu posso trocar algumas... Ó, velho, 26 carnes. Só matando aqui. Eu consigo trocar aqui, velho. Com eles. Bora ver aqui. Pera aí, velho. Deixa eu comer primeiro mesmo, velho. Porque se qualquer movimento em vão posso vir um aí me matar Então bora aqui, velho. trocar, ah, beleza. Agora é só esperar. Mano, eu quase trisquei o dedo na tela e ia bater nele. Momentos que a desgraça acontece, ó, oh, me deu bombizinha um Para que eu vou querer uma alpizinha, meu filho? me dá outra coisa boa aí, meu. é, na verdade eu queria uma alpizinha assim, só preguiça de pegar o alpizinha, tá ligado? mas bora esperar aqui ele pegar, viu? ele me dá, no caso me deu quatro só gostei até, quatro o tá com preguiça de pinerar aqui me dá outra coisa aí, mano me dá um enderpeel uma, uma poção um, sei lá, alguma coisa boa. Véio. Oxi, que susto! Eu pensei que ela me bater Vai matar os bichos. Me deu um negócio de ferro aqui, ó. Já vi um blocão aqui querendo achar a briga com o Craft BR Gameplay 05046655. Como é que pode? Ó? O cara tentando sair na porrada comigo mesmo. tá aqui mais alguma coisa boa, velho. Daí alguma coisa, velho. Mas eles demora também, né, velho? Tá vendo se o ouro é... Ué. Me, der... me deram o quê? Uma bola de fogo? Eu já esperava mais de vocês, hein? Me deram uma bola de... Não, não. Uma bola de fogo. Eita. Olha. Ah, <risos> é, meu Deus. Vocês viram a forma que ele tava, velho? É, pera, caraca. Eu tenho um isqueiro. vou tacar fogo nele se ele vir, ó. Vacila. o fogo aqui, eita, tá, pô Caraca tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá come, come, come, come, come, come, come, come, porra. Come, come, come, come. Aí, parei, pare Bom. Agora bora aí. eu tô com medo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai falar ela Era para vir mais devagar, né, porra. Vem cá. Vem cá pra te tacar o quer dizer, para me te dar um doce. Vem cá, pai. O cara tem medo. Olha o tamanho quando eu coloco o fogo, o cara não... Tem que saber que se lasca aqui, ó. Vem aqui uma porrada, vem. Ok, eu vou pular em você aí, ó. Você liga. 3, 2, 1 e... Ah, não, vai. Não, espera aí. 3, 2, 1 e vai. Uh, não, primeiro hit. Primeiro hit, não. Eu podia pegar aquelas pedras luminosas, só que eu tô com preguiça mesmo Então bora voltar aqui mano E bora ver se eu acho alguma coisa de interessante aqui nesse bioma. assim Provavelmente nos próximos episódios a gente vai explorar mais Nessa aqui é só para ver como é mesmo que vai ser Essa exploração, digamos assim, aqui de rumões Então aqui bora matar esse aqui rápido E aí quantas carnes eu já devo ter? Eu já devo ter mais de 50 Umas 46 bora matar aqui, véio. eu acho que eu fico, eu acerto daqui pro fim do mapa uns 46 k do fim do, do vídeo, beleza? eu vou aqui um pouco de cenoura, beleza, ali tem um porcão malucão e tá, cala, pô, oh, me ajuda aqui a matar ele, velho. ah, quando você, quando eu quero que você não mata ele, você mata, mas quando eu não quero, você mata, no mapa ah, um vagabundo, Vamos continuar aqui, velho. Bora ver se eu acho mais coenta, porra, que é bicho? Mano, aqui tem, tipo, muito bicho. Mas é muito bicho mesmo, corre. Não, não corre não. Agora vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau. Eu duvido vocês me matar. Duvido. Duvido. Eu me arrependi, me arrependi do que eu falei. Corre, corre, corre. Me arrependi, me arrependi, não falei nada. Beleza. Caraca. Tô voltando, vou pegar aqui pedra, velho, aí eu posso subir, posso tirar uma... Vamos aqui, velho. Pera aí, ó. Olha aqui, vem cá, ó. Vem cá e tá, cara. Puxa. se você não vem, mano? Tá com medo. cara tá com medo. Que é O cara cai mensagem aqui do lado. Mano. o hum, cara, cara cai massagem é isso mano, que é abuso de autoridade, os caras manda mensagem uma hora dessa e cara que quase eu bati nele de novo velho, eles fazem isso por querer velho, mano quantas carnes eu tenho, ué, o cara ficou parado, ué ele roubou minha cara, filha, velho quase roubou minha cara, eu sei lá se ele roubou minha cara, não sei, mas bora ver aqui, vamos mexer aqui minha fome velho, eu queria ver quantas, é, quantas carnes eu tenho, só que seu eu vacilo eles nem me pega. Então eu vou aqui ir pro mundo real, mundo normal e voltar lá, velho, porque aí eu posso contar as coisas de boa. Vamos entrar aqui, oxi, oxi, oxi! Por que que eu voltei pra aqui, velho? Não entende não mais nada. Ué, chega demora pra carregar essa bagaça? Watch? Alguém me explica. Ué? Eu vou ter aqui mesmo... What the fuck? Beleza, né? bora voltar Minecraft e seus bugs Vamos esperar aqui, véi E... Ué Cadê o mundo? Cadê o mundo? Ah, tá aqui pra esse lado, pra esse lado Então bora ir lá pra nossa casa, véi. antes que algum Creeper venha me exploda Então... É, bora voltar pra casa mesmo, véi. porque provavelmente um Creeper vai me explodir aqui Sei lá, véi. eu tenho pressentimento disso então bora aqui dormir. Agora que eu já dormi, eu vou estar tá vindo aqui, mano, e fritar aquelas carnes que eu consegui lá dos é, porcões. Eu vou chamar porcões mesmo. 41 carnes, Cê é louco. 41 carnes, E se eu não me engano tem umas aqui no baú, só que eu acho que eu peguei isso aqui, eu não vou não. Eu vou logo aqui passar. Tá? Véi, como vocês podem ver, é, poderam ver, lá na entrada tá meio escura, velho, tá ligado? E eu queria estar tá, colocando lá, velho. Algumas tochas assim pra deixar mais claro. Porque senão pode vir um mob, mano. E sei lá, me matar, nascer aí, tá ligado? Não conseguir dormir. Então eu vou aí fora, mano. Colocar algumas tochas aqui. Só que antes eu tenho que ver aqui esse negócio. Ah, não, nessa é Aqui não. Eu tenho que ver aqui nessa aqui, ó. Vou pegar aqui um carvão, mano. Pra me colocar na lá. Porque senão não vai estar tá em. Caraca, tá com o Deixa eu ver, foi. Tem oito carne aqui, mano. E agora, velho? Desculpa aí. aí. agora, mano, eu acho que... Sei lá, eu podia colocar algumas tochas lá mesmo. Ou aqui dentro mesmo, ó. Pra você ver aqui. Aqui dentro tá tudo, tipo, digamos, escuro. Se bem que eu nem uso essa sala mesmo. Mas bora colocar aqui fora, ver Porque o bagulho aqui, velho, vai ter que colocar... Então... Eu vou estar tá colocando aqui no Pacífico de novo rapidão Porque senão vai vir outro mob aí e vai me explodir, tá ligado? Vou colocar aqui, ó no, fa no Pacífico Aí fica mais fácil Isso é louco O cara explodiu tudo, velho hoje já acabou o episódio para tá exportando logo o vídeo aqui Agora vou ter que é, Tornar Reformar isso aqui E as madeiras E o ruim é que eles não droparam todos os itens Vou ter que pegar a madeira Puta que pariu então, bora colocar aqui, opa pai. Velho, eu preciso literalmente. Ah, não, velho, pô. Demorou tanto pra fazer essa casa, se bem que só destruiu um pouco, ainda bem, né? Mas, velho, demorou pra fazer essa casa. Eu fiquei, tipo, uns 3 dias pegando só madeira, tá ligado? Aí vem um creeper, filha da puta, e vai lá e me destrói minha casa, tá ligado? Mas, acho que não foi toda. Então aqui eu acho que eu vou pegar algumas madeiras aqui, né, velho? Já que, tipo, eu tô com preguiça, então bora editar time -lapse. Beleza, eu peguei aqui até, a... acho que essas madeiras aqui já dá pra reformar aqui, até porque foi pouca casa, tá ligado? Aqui bora fazer logo aqui, transformar nem todas em madeira, porque ele quebrou também aquelas partes que eram de madeira, tá ligado? Então a gente vai ter que colocar aqui, velho. Ah, e sim, o jogo tá sem som, velho, por isso que eu não consegui ouvir o bagulho lá. Eu, eu também vacilei, eu preciso fazer umas escadas, velho. esqueci. Vou colocar aqui esse bloco aqui, aqui já tá normal eu acho. É, agora é só eu tá regando aqui, coloca bem no futuro eu quero tá fazendo várias casinhas aqui para villages e tá pegando alguns villeges, é, é claro, vai né? colocar aqui para fazer meio que uma, digamos casa assim. É claro que eu, nunca, eu não vou ficar jogando nesse mapa aqui para sempre, tá ligado nessa mesmo mundo. Eu quero que seja igual um forever play, tá ligado? Não esquece de sair desse mundo... Desse mundo não. Desse lugar para ir para outro lugar, entendeu? Aqui você pode ver que ficou tudo certinho, velho. Mas bom, né, rapaziada. Peraí, porque eu coloquei esse bloco aqui, Ficou feio pra caraca. Bom... É isso galera, muito obrigado por ter chegado aqui Esse vídeo foi mais longo que o normal Então por favor, deixa o like aí Que tá dando trabalho para gravar esse vídeo Então é isso mano, muito obrigado Caralho, 16 carnes 16 carnes eu deixei Mas bom, é isso, falou, valeu <música>